Pronto, B. Agora a mãe quer que tu conte pra mãe quantas tampinhas tem aqui? Essa é. Não, não, não, não, não, não, não. é pra contar. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove? É? Tá. Agora a mãe quer que tu desenhe. Aqui, nessa folhinha, a tampinha. Por aqui, mãe? Onde tu quiser, como tu quiser. A tampa tem aí, olha bem.